E aí, tudo bem? Então, vamos para nossa aula 3 sobre números decimais. Sou Daniel Oliveira e essa aula é do sexto ano. Então, gente, o objetivo, o objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda sobre números decimais, além de saber fazer operações matemáticas com ele. Os números decimais estão presentes em muita, em muita coisa em nossas vidas. Por exemplo, dinheiro. Quando você fala, ah, quero. 1,50, quero 1,50 de doce. 1,50, 1,5, 1,50 é um número decimal. Então, é muito importante né, a gente saber fazer as operações com eles. Roteiro. A gente vai ver sobre frações e números decimais, sobre operações com números decimais, e por último, a gente vai ver as dízimas periódicas. Frações e números decimais. Frações decimais são aquelas que possuem denominadores de potência 10, ou seja, todos 10. 10 da primeira vai ser 10, 10 da segunda vai ser 100, e por diante. Aí você me pergunta, Daniel, 1 um vinteavos é fração decimal? Porque termina com zero? Não. Por que não? Porque só é da potência de 10. Eu não quero saber, não, é, não, não é multiplicar números por 10. É só a potência de 10, que vai ser 10 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes for. E toda a fração que não for decimal vai ser ordinária. 1 um meio, 1 um quarto, 7 quintos e aí em diante. Então, quando falar de fração decimal, já sabe. que tem 10 ou é algum número da potência de 10. Os números decimais são aqueles que possuem vírgula. Todo aquele número que tem vírgula é um número decimal. Exemplo, 1,25, 0,6 e 123,548, entendeu? E os, esses números são formados por duas partes. Uma é a parte inteira e outra é a parte decimal. A parte inteira é que vem antes da vírgula, ou seja, nesse caso aqui, no primeiro número, a parte inteira, inteira é 1. No segundo número, a parte inteira é zero, e no terceiro número, a parte inteira é 123. E a parte decimal é aquela que, parte que vem depois da vírgula. No caso, que o 25, no segundo número, 6 e no terceiro número, 548. Que o modo, o modo certo de ler é um inteiro e. no primeiro número, né? Um inteiro e 25 centésimos. No segundo número é 6 décimos. E no terceiro número é 123 e 548 milésimos. Ou seja, sempre que tiver três números depois da vírgula, você vai falar milésimos. Se tiver só um, uma casa vai ser décimos. Se tiver duas, centésimos. Se tiver três, milésimos. Tá? E para representar uma fração decimal como um número decimal escrevemos, você vai transformar para se transformar uma em outra, a gente vai fazer o quê? Escrever a parte decimal com tantas casas decimais quanto o um número de zeros no denominador. Como assim? Tem quantos zeros ali embaixo? Está 596. Pronto. Sobre 100. Sobre 100. A gente vai pegar o 100. Quantos zeros tem o 100? Dois zeros. Portanto, vai ser, a gente vai botar o um número e duas casas decimais. Então, número de zeros, aí você bota o número de casas decimais. No caso ali são duas, porque tem dois zeros. Tá? Se fosse 10, só seria uma casa. Se fosse 1.000, seria três casas e aí por diante. Tá? Sempre é só lembrar, número de zero. E para você fazer o trabalho, a operação inversa, para você converter o número decimal em fração, você faz também o trabalho inverso. Para fazer o processo inverso, escrevemos o um número decimal sem a vírgula, como o numerador da fração. E o denominador como o número 1, seguidos de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número. Ou seja, 45 inteiros e 8 décimos. Tem quantas vírgula? Uma. Portanto, vai ser 1 um e 1 um zero, ou seja, 10. 458 décimos. É, é por isso que naquela... É por isso que fala, né? Que 45 inteiros e 8 décimos, porque vem de 10. No exemplo anterior, 5, 5 inteiros e 96 centésimos, porque se você for fazer fração, o denominador é 100. Entendeu? Tudo tem sempre uma lógica. E para comparar? Para você comparar números decimais, primeiro, você iguala as casas decimais. Se tiver igual, a gente parte para o segundo caso. Para o segundo passo, que é você vai pegar e, e começar a comparar casa decimal por casa decimal. Entendeu? Para comparar número da casa decimal por cada número da casa decimal. Por exemplo, três inteiros e 782 milésimos e 3 inteiros e 78 centésimos. Um tem 3 casas, outro tem 2. O que a gente faz? Joga um zero na que não tem para a gente igualar três casas cada um. E a gente compara. O 3 é igual a 3, pronto, prossegue. 7, 7, pronto, e 7 lá, tudo igual, vai para a próxima casa. Sempre da esquerda para a direita. 8, 8 e 8, mesma coisa. E, por último, a gente vai comparar o 2 e o 0. Quem é maior? 2 e 0? 2. Portanto, 3,73 inteiros e 782 décimos, é maior que 3,78 centésimos. Outro exemplo, 0,7291 e 0,72930. Qual o maior? A gente vai comparar. Então, nesse caso, como o zero está ali, é mais fácil cortar o zero. Por quê? Porque o K tem quatro casas, Lá tem cinco. Aí como o zero à direita, depois da vírgula, não faz diferença se você não tem uma unidade de referência, aí você pode cortar ele. Por quê? Porque 0,72.930 é a mesma coisa que 0,7.293. E aí a gente compara. Aí vai, 0 pá, pá, pá aí 0 com 0 igual, 7,7 está 7 igual, 9,9 está 9 igual, e 1 e 3. E como o 3 é maior. 0,72.930 vai ser maior que 0,7.291. Mas e se a diferença vem primeiro, não vem nos últimos números? A gente, como eu falei, sempre você vai começar da esquerda para a direita. No primeiro número que você achar diferente, maior ou menor, você já acaba. 7,7 okay. inteiros e 3 milésimos e 5 inteiro e 981, 981 milésimos. Quem é maior? Aí você começa. 75, quem é maior que 75? O 7. Portanto, 7 e 3 milésimos é maior que 5 e 981 milésimos. Se tivesse um, você só vai até o número está diferente. O número está diferente, você vê quem é maior e acabou. Ah, e se o próximo número for maior, não importa. Se o número depois for maior. Você começa sempre da esquerda para a direita. Quando achar uma diferença, compara e veja o resultado. Agora vai, vamos para as operações. Então, na adição e na subtração de números decimais, a gente coloca vírgula debaixo de vírgula e efetua as operações. Então, vamos para exemplo. 0,25 mais 0,36 mais 1,5. 1,05, menos 0,2. Botamos vírgula embaixo de vírgula. Onde não tem vírgula, a gente sempre bota o zero. Porque, como eu falei, zero depois da direita, tanto para você botar ou não, se você não tem unidade de referência. Contanto que você não mexa na vírgula. Olha, esses a gente botou vírgula embaixo de vírgula, efetuou as operações normalmente, deu 1,66, e, Daniel, como eu faço ali para subtrair? É 0,2. O que eu faço? Boto o zero. Você pode botar o zero na conta ou você pode botar um zero assim imaginário. Contanto que você saiba. Tá? Porque, como eu falei, sempre o zero tanto faz. Se você não tem unidade de referência. Porque se você estiver trabalhando, aí vai fazer diferença. Então, 6 menos zero vai dar 6. 6 menos 2 vai dar 4. E... 1 menos 0 vai dar 1, portanto o resultado final é 1,46, ou seja, sempre vírgula debaixo de vírgula na adição e subtração. Já na multiplicação é um pouco diferente, você vai fazer a multiplicação normal, desconsiderando a vírgula, e no final você bota o número de casas que corresponde, você vai somar tanto de um quanto do outro fator para botar no resultado final. Por exemplo, aqui a gente está vendo duas casas decimais no primeiro, duas casas no segundo. Total, quatro casas decimais. Efetuamos a operação. E depois a gente bota no final, quantas, a, a, devolve a vírgula com quantas, decima, com quantas casas decimais totais nós temos. No caso foi quatro, a gente bota uma, duas, três, quatro. Por quê? Porque dois do primeiro, dois do segundo. Então você soma tá? as casas decimais e bota a vírgula. Agora, na divisão, tem dois métodos que vai dar na mesma coisa, tá? Ou você multiplica ambos os, lados, an, ambos os lados por números de potência 10, ou 10, ou 100, ou 1000, enfim. Ou seus múltiplos, ou suas potências, né, no caso, a fim de eliminar a vírgula. Ou você iguala as casas decimais. Como a gente viu, bota o, o zero como eu vou mostrar aqui mais adiante. E depois efetuar a divisão, com o objetivo disso, eliminar a vírgula, deixar tudo igual. Ok, 0,6 e 0,02, o que a gente faz? Pode ou igualar as cartas na vírgula, zé, bota o zerinho ali no 0,6, e aí você faz a divisão normal, que vai ficar 60 dividido por 2, que vai dar 30. Ou você pode fazer, multiplicar por 100, que vai dar no mesmo caminho. Porque se tem em vez 0,6, aí um zero corta a vírgula, mas no um zero fica 60. E 100 vezes 0,02, duas casas na vírgula, cortou a vírgula, fica 2. Portanto, vai ficar 60 dividido por 2 também, que vai dar igual a 30. Uma fração representa uma quantidade de um todo que foi dividido em partes, ou seja, uma divisão. E seu resultado pode ser um número decimal exato. Ou não é exato? Porque como eu já falei anteriormente, é uma fração. Fração é divisão, então sempre vai ter que dar um quociente. Mas pode ser exato ou não é exato. Aqui okay, um o exemplo. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. É exato? É. Tem fim. Agora, se você dividir 1 por 3, aí vai dar 0,33333, dizem uma periódica de 3. Aí, nesse caso, esses números que têm uma sequência definida a gente chama de dízima periódica. Aqui, no caso, 0,333, ou como a gente pode ver aqui, 0,121212. Entendeu? E as frações que dão origem a dízimas periódicas são chamadas de frações geratrizes. Ok, 5 sextos é uma fração geratriz. Por quê? Porque dá origem à dízima periódica 0,8333, dízima periódica, que pode ser escrito também 0,83 dízima periódica no 3. Sempre esse tracinho é para você botar um número que está repetindo. No caso, a fração geratriz 12,99 avos é 0, dízima periódica de 12. O tracinho em cima do, dos números sempre vai indicar que aqueles números vão ser repetidos. Tá? E ela pode ser simples ou composta. Como assim? Uma dízima periódica simples... É se o período aparecer após a vírgula. A gente pode ver aqui. Depois da vírgula aparece só o período, tá? Como aqui só depois da vírgula fica repetindo 3. Aqui depois da vírgula fica repetindo 54. Agora, se ela for composta, é quando aparece um número antes da dízima que não faz parte dela. Por exemplo, 00,8333. Aí aparece o 8, que não faz parte da dízima, que a dízima no caso aí é o 3. E ali o 5, não, tá beleza. Mas ali o 9, o 9 aparece. Aparece antes da dízima e depois da aparece depois da vírgula e antes da dízima. Então, por causa do 9 ali é uma dízima periódica composta, tá? Então, como a gente faz para obter uma fração geratriz? Como a gente faz para pegar o número e transformar em fração? Se ela for simples, a gente faz assim. Bota conforme o número de zeros. Tá? Por exemplo, 0,217 dízima 17. Então, a gente multiplica a dízima por 10 para a gente isolar o 2. Para a gente deixar só fração. Pronto. Aí o que acontece? Vai ficar dois inteiros mais dízima 17. Aí sempre que. você Sempre a, a quantidade de, no, de algarismo da dízima você vai botar um 9. Por exemplo, se fosse 0,3 dízima, você vai botar um 9 porque só se repete um algarismo, que é o 3. No caso, quem se repete aqui é o 17. Então você vai botar 2,9, porque tem dois algarismos, tem 1 um um e o um 7. Se fosse a dízima 543, você vai botar 3 algarismos, porque está o 5, 4 e 3. E depois você faz a soma. E você vai achar a fração. E depois você, o, você pegou o emprestado, o, de, o zero em um Você pegou emprestado uma casa. Aí você vai devolver aqui. Como assim? Você divide. Você divide por 10 e depois de tudo você simplifica para a fração ficar melhor. E se você não quiser pegar por 10, você vai pegar a parte inteira com anteperíodo e o período, que no caso é um número que se repete, o um número que não se repete, nesse caso aqui o 2 e o 7 que se repete. Tá? E você vai botar ele como inteiro e você vai dividir pela parte inteira com anteperíodo. O que é o anteperíodo? Anteperíodo é o número que não se repete. No caso, é o 2. Ou seja, você vai subtrair o anteperíodo com o período pelo anteperíodo. Que no caso aqui é 27 menos 2. E aí você vai dar 25. E aí você vai dividir por 90. Por que por 90? Porque quantos, quantos números se repetem? Só um. Um 9. A dízima, só 1. um 7. Um A dízima é do 7. Então, um 9. Quantas... Quantos, quantos algarismos tiver a dízima é a quantidade de 9. E quantos antiperíodos tiverem, ou seja, aqueles números que não se repetem, vai ser cada antiperíodo é um zero. Então, cada, peri, cada período é um 9 e cada antiperíodo vai ser um zero. No caso aqui, a gente tem um período e um antiperíodo. Então, vai ser um 9 e um zero, que vai dar 90. E depois você chegou àquela fração normal a fração normal, a fração final que você depois vai simplificar, que é o 2590 aulas. Conclusão. Nesta aula aprendemos frações e números decimais. Frações decimais são aquelas que têm 10 ou potência de 10 na base. Os números decimais é aquele que tem vírgula. As opera... aprendemos a fazer, as operações com números decimais, subtração e adição. Regrinha da vírgula embaixo de vírgula. Multiplicação, você multiplica e adiciona o número de casas da vírgula. E a divisão, você vai eliminar a vírgula e fazer a operação normal. Lembre-se de você igualar as casas decimais antes de eliminar a vírgula. Viu? E aprendemos também sobre as dízimas periódicas, que é o quê? Cada algarismo da, da dízima, você vai botar um 9, e cada antiperíodo, cada algarismo que não se repete, você vai que tiver depois da vírgula, você vai botar um zero, tá? Se tiver só 0,3, você vai botar só 0, dízima de 3. vai ser só, vai ser só um nove. Se tiver 0,12, dízima de 12 né? Vai ser dois noves e aí por diante. Mas se tiver um anteperíodo lembre de acrescentar o zero. Nas referências foram essas: educação e slide share, e o caderno futuro de matemática do sexto ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.